E se você quer receber dicas gratuitas de como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente, se inscreva neste canal do YouTube, sim, se inscreva neste canal do YouTube e receba dicas gratuitas de como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente e de forma de eficácia, sendo que dieta é a forma mais, é a melhor forma de emagrecer, porque muitas vezes o fato de aumentar o o esquilo do seu corpo é a alimentação. E se a pessoa não trata da alimentação, vai aumentar o esquilo do seu corpo e fazer outras formas de emagrecer sem ser dieta é ruim.